anteriormente em coven então quer dizer que vocês são bruxos e eu também se eu corro perigo eu preciso saber me defender então não vai ter outra saída a não ser me juntar com vocês desde que a guerra aconteceu estamos sem poderes a gente precisa fazer alguma coisa eu acho que eu tive uma promoção de de alguma forma meus poderes voltaram eu ainda sou a sofia que se mudou para cá há pouco tempo e até eu não recuperar minha memória, onde eu serei ela. Calma, calma. Logo, logo a lua sangrenta tá chegando e a gente vai fazer o ritual. A gente só precisa de um pouco mais de tempo, tá bom? Tá certo. Você disse que tinha uma novidade pra me contar, fala aí. Você já me falou uma vez que cantava em alguns bares uhum. e restaurantes. E aí eu falei com o meu gerente. Não acredito. Sim. E aí ele disse que pode entrar em contato com você a qualquer momento. Ai, sério, Dani, você não existe, obrigada. Ah. <risos> Sofia, precisamos de você. Eu aceitei ficar com o perigo e até eu recuperar minha memória, meus poderes. Eu preciso saber quem eu sou da minha história. E vocês sempre sofreram ataques? Isso tá muito estranho. Eu tô começando a achar que esses ataques têm alguma ligação. E fiquei pensando no que a Manu me disse hoje mais cedo. O quê? Uma sensação estranha de que algo tá vindo e eu só senti isso uma vez quando houve a guerra. Ai, Manu, quase que eu não consegui essas coisas, viu? Essa pandemia acabou com... David, larga essas compras aí e vem ver isso. Manu, que coisas são essas? O que, é que tá vendo? Olha, eu tava vendo nos nossos registros do passado, antes da guerra, e tem algo muito estranho. Você não sente isso? Claro, Manu. Faz 100 anos que a guerra aconteceu e desde então estamos sem poderes. Isso já é estranho suficiente para mim. Não, não é isso. Você não se pergunta como perdemos eles? Nós ficamos sem poderes porque perdemos a guerra, não? Tá, Deide. Mas o que aconteceu? Estranho. Realmente nunca tinha parado pra pensar nisso. Pois é. Mas fiquei me questionando. Essa pandemia me fez pensar. Aí fui atrás dos nossos registros passado. E achei algo muito estranho. Livros que não eram nossos. Cartas que foram escritas que não eram com a nossa letra. Esse colar. Quando você achou isso? Na dispensa. Isso não é meu. Aí eu fico achando coisas e mais coisas. A gente precisa falar com ela. Ela quem? É ela. Não, Alô. Sinto muito, não vamos falar com ela não. Não, não. David, talvez ela seja a única pessoa que possa nos dar as respostas sobre essas coisas, inclusive sobre essas coisas estranhas que aconteceram. Já tô até imaginando o preço altíssimo que ela vai cobrar odeio eu ter que dizer isso, mano, você tá certo. A gente precisa de alguém com poder suficiente para dar resposta pra gente e algum caminho para recuperar os poderes, porque o mundo tá um caos precisando da gente, a gente tá incapacitado de fazer nada qualquer coisa, a gente não pode fazer nada só vamos talvez essa seja a única alternativa de recuperarmos nossos poderes Tá bom, mas antes, podem me ajudar a guardar as compras? Comia? Vem. Tá. O que você comprou Ah, eu comprei uma casa, um não, uma rua, Tá, a café aí. Pode ser um achava, porque tá voltado no mercado, né? mas poderia. Depois de 10 Sei o que deseja, pode escolher a breja, cocão e tá beleza. Tô com uma massa seda e tu não tem besteira, de te quero a noite inteira. A ainda é oito e meia, cheio de papinho de amor. Ai, será que você vai... De mim? Com certeza, de certeza Sofia, de meu patrão de é de super gente boa eu espero que eu atenda os requisitos, então vamos lá Com certeza, você é linda, simpática e ainda que eu tô muito bem né Com certeza vai é agradar Amiga, tá? você é minha amiga, fica com você dessa opinião Ai não, né? eu sei que eu sou fã, eu sei Mas todo mundo achou isso tá, não então, sou só eu Vamos tá? lá então Guarda os problemas no fundo da lixeira Pega a minha mão e vamos levantar poeira Com esse teu gingado parece uma feiticeira Parece uma feiticeira vez que a gente veio aqui. Ah, não tem como eu esquecer, né? Sim. Oi! oi, amiga. Tudo bom? Que bom que você chegou. Quase eu não achava, aqui. sério. Que bom que você achou então. Faz tempo que você estava esperando? Não, foi só uns 10 minutos que eu cheguei. Ah, que bom então. Ah, faz uma semana que eu tô aqui conhecendo essa cidade. Eu tô gostando daqui. É muito lindo aqui. que então dá você ficar, hein? Eu tô até pensando em passar mesmo as minhas férias aqui no final Seria do ano. ótimo. Mas é, eu espero né, que seja mesmo. Então, e o gatinho lá que você tava conversando com ele pela internet? O Luke? Sim, eu acho que é esse o nome dele. Ah, a gente se conheceu pelo Instagram, mas não nos vimos ainda pessoalmente. Tem foto dele? Me mostra. Tem, tenho, tenho. Olha. Nossa, ele é lindo, viu? É Mais um motivo pra você ficar. <risos> Seria uma ótima ideia. Pois é, se você quiser, a gente pode ver algum apê, alguma casa claro, pra dividir. Claro, pra dividir, isso. Até porque a, a diária que eu pago no hotel que eu tô ficando é caríssimo, Então, seria uma boa mesmo. Eu imagino, viu? Vamos pedir, eu tô com fome. Ai, por favor, Também. você, o que é está acontecendo? A polícia, de Eles estão investigando o caso das mulheres desaparecidas. É, isso não é bom. A gente precisa resolver isso logo. Se os humanos se envolverem nisso, o mundo irá se tornar um caos. Meu caro Léo, não se preocupe quanto a isso. O mundo virará um caos com ou sem a interferência dos humanos. Então você me disse que não iremos fazer nada. Bem, amiga, senta aqui. Eu vou chamar o Diego, tá bom? Tá bom. Você me interpretou errado, Léo. Licença, Diego. Eu trouxe minha amiga que eu te falei. Ótimo, já estamos indo. Vamos lá, Léo. A Dani falou muito bem de você e eu espero que não me desaponte. E sua entrevista vai ser um pouco diferente. Como assim? Eu espero que você cante pra gente. Agora? Sim, é algum problema? Não, não. Quem sabe faz ao vivo. Então nos nenhum. mostre. fazendo um chá, amiga, pro ritual já? Sim, David e Sofia saiu, mas ela volta logo. Ela te falou, né, quando ela foi? Sim, eu não gostei da ideia, né? Pega uma disco pra mim, por favor. Eu espero que quando ela recuperar as memórias, ela esqueça essa ideia maluca de trabalhar com ele. Conto com isso. Eu não confio nele. Nem eu. Oi. Oi, tudo bom? Leo. Sofia. Acha mesmo que consegue? Sim, eu sei o que eu tô fazendo. Vamos lá. Sabe essa? Sim. Vamos lá. Se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa poesia sem razão de ser Na última dos Paris, Que pesares me trazem você Muito bem Já vi o suficiente E você já pode vir acompanhar o nos ensaios depois definiremos as datas de apresentação. Eu fico muito feliz que você tenha gostado de verdade. Vai ser uma honra poder cantar aqui e mostrar meu trabalho. Tudo bem. Obrigada. Ah, não, parabéns. É ela, não é? Sim. É ela. Se ela não demonstrou nenhuma reação, significa que ela não recuperou as memórias aqui. E, consequentemente, os poderes. Não se preocupe com isso ainda. O tempo é nosso aliado. Vamos. Temos coisa a fazer. Se fosse pra escolher, podia dar conta. Tan só pra ter a história repetir. Manu, e vocês conseguiram falar com o oráculo? Sim, e foi assim que recuperamos, nossas memórias e nossos poderes. Ai, tô começando a me arrepender de ter vindo pra cá com você, pra esse lugar. Ai... Ai, David, às vezes tu é chato. Tá bom, vamos logo, já que nós é nossa única opção. Ai, David, você reclama demais. Vocês poderiam reclamar menos. Eu sei pra que vieram. E eu tenho como resolver seus problemas. Eu vou recuperar a memória de vocês, mas com um preço. Seja qual for o preço, nós pagamos a imortalidade de vocês. Pois só com ela eu posso fazer o ritual, porque o feitiço que ele colocou em vocês é muito poderoso. Então agora, o que a gente faz? Só consigo recuperar a memória emocional de vocês, e mesmo assim vocês não vão reconhecer ela. Ao acharem ela, tragam ela para mim no dia da Lua Sangrenta. Por que na lua de sangue? Será o ápice da magia. O ritual precisa ser mais intenso com ela. Que bom que conseguimos recuperar nossas memórias. Sim. Por mais que tenha sido memórias emocionais, sentimentais, seja logo que foi isso, já é um começo, né? Sim, mas gente está um pouco confusa. Minha cabeça também está um pouco embaralhada. Mas assim, a gente já sabe a real história e... precisamos encontrar essa terceira bruxa. Vamos fazer feitiços, rituais, até encontrar ela. Sim. Vamos para casa. Tô agoniada ficando aqui. Vamos. Então eu sou imortal e esse é o preço que eu vou pagar pra recuperar meus poderes e minha memória sentimental. Vamos, gente. Já consegui o totem. Tá tudo pronto pro ritual. Fora do tempo. Fora do espaço. Nos, leve até você. Nos dê esse poder. Sim, eu estou pronta. Mas e a lua? Ainda é de dia. O tempo aqui é diferente. Essa ilha quebra a ideia de tempo e espaço. Em segundos, a lua sangrenta irá aparecer. feliz, meus poderes voltaram, minha memória e a nossa amizade sempre existiu, agora eu consigo sentir mais do que nunca. Agora que você está de volta, quase 100%, precisamos falar sobre seu novo emprego. Você não lembra ainda, pois suas memórias voltarão aos poucos. O Diego, o chefe do bar, o do bar, ele não é de confiança. Como assim? Ele que deu nossas fraquezas para o nosso inimigo, foi por isso que o inimigo conseguiu separar a gente por que ele fez isso para conseguir riquezas e imortalidade ele não era imortal ele ficou imortal porque o malu concedeu a imortalidade para ele em troca das nossas fraquezas ele nos traiu pior de tudo é que ele é meu primo depois de saber disso não vou confiar nele não vou trabalhar mais lá não faça isso você nem precisa trabalhar só não confie nele pode deixar